Vamos falar de arte agora? Uma bailarina de Londrina, uma jovem bailarina de Londrina, foi a única do estado do Paraná selecionada para participar de duas grandes competições nos Estados Unidos. Ele tem apenas 15 anos de idade, mas muito talento. Vamos ver a reportagem. Os movimentos são delicados, mas ao mesmo tempo precisos. Em cada um deles, o talento de alguém que se dedica bastante. Beatriz tem 15 anos, desde os 8 faz balé. Para chegar nesse nível profissional não foi fácil, abriu mão de muitos momentos, se sacrificando bastante. A gente tem que se adaptar com o que o balé pede, com a exigência e eu já perdi muita coisa, muitos aniversários, até aniversário da minha mãe, por conta que eu estava viajando no balé. Então a gente tem que aprender a separar a vida profissional da vida normal. Toda essa história vai ganhar em breve um novo capítulo na vida dela e certamente vai ser um dos principais. Beatriz foi a única paranaense selecionada para participar de duas competições nos Estados Unidos no mês de abril. Karina, a professora, diz que vai ser um grande desafio, mas que a aluna vem sendo preparada há muito tempo. Desde os 10 anos de idade dela, eu e a mãe dela, a gente nós conversamos para que ela pudesse chegar nessa idade já e ser encaminhada para algum lugar, porque ela quer ser bailarina internacional, quer trabalhar na área fora do Brasil. E aí eu tenho preparado ela ao longo desses anos, né? E o trabalho dela que a gente faz aqui é um trabalho bem específico, né? Ela quase não tem uma vida social como as outras adolescentes. Ela realmente vive isso daqui, né? E, e, ela foi, e ela participou de muitas seletivas para que isso acontecesse. E são poucas brasileiras que, que vão estar indo também. Então, assim, ela foi selecionada realmente por dedo para estar entre as melhores do mundo. Tatiane é a mãe de Beatriz. Ela não esconde o orgulho que tem da filha, ainda mais depois de ser escolhida para participar das competições. Um dos melhores festivais e ela foi selecionada. O VKIBC ela foi selecionada pela própria Valentina, que é a dona do festival, é a que organiza o festival. Então isso já é assim, uma grande vitória, imagina você entre os melhores do mundo. né? Beatriz embarca para os Estados Unidos no fim do mês. Na bagagem, muita experiência e otimismo. Fico muito feliz por ter conseguido e por estar levando o nome da minha escola para esse festival tão importante que a gente lutou tanto para estar conseguindo e eu me sinto muito honrada também. Parabéns, Beatriz! Passar pela seletiva e alçar um voo dessa altitude já é uma vitória, né? Poxa, que bacana! Quem trabalha com com dança, quem trabalha com balé, sabe? O quão necessário é dedicação, é foco, né? São muitas privações, que tem que fazer escolhas, né? Dormir cedo, cuidar da alimentação, é, treinar muito, porque tem que cuidar do físico, tem que lidar muito com, com o nível técnico, né? E aí é... Eu não sei se é ensaiar, é ensaiar, que chama, Pet. Treinar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, ensaiar, a exaustão para aprimorar a técnica, né?